Generalização. O que é uma generalização? O Eduardo escolheu um carro, carro do ano. Lançaram agora o novo... O que é o nome do carro? O novo Corolla Cross. SUV. Pronto. Modelo Cross. Aí o Eduardo fala, caramba, eu vou comprar esse carro, o novo Corolla, pai, então Vai ser lançamento, então só eu vou ter Aí ele vai lá e compra Quando ele sai da concessionária, ele já vê outra SUV na frente dele Aí ele passa o farol e já vê outra SUV Aí ele está chegando na casa dele ele vê que o vizinho tem uma SUV na garagem E fala, é todo mundo resolveu comprar o carro hoje? Não A mente generaliza então, ela só olha para aquilo que você está acostumado a ver. E te traz mais do mesmo. Então, se você está acostumado a ver carros, você vai ver aquela marca de carro sempre. De repente, engravidei. Puxa, fiquei grávida. Aí, saio na rua, só vejo grávidas. A mente abrindo o filtro da generalização. Agora, eu vejo todas as grávidas. Todo mundo engravidou junto comigo? Não. Não. Todas essas grávidas já existiam antes? Sim, mas você não via. Porque a mente generaliza, omite e distorce. Esses são os filtros da mente humana. E voltando ao mapa não é território, a sua percepção de mundo pode não ser o mundo. Então, o mundo não é feito só de grávidas. Eu estou vendo as grávidas porque eu estou grávida. Já que o mundo é uma extensão de nós mesmos, então, quando eu vejo o outro, eu estou olhando a mim mesmo. Não é isso que eu sempre falo para vocês? Esse é o verdadeiro autoconhecimento? Então, juntando tudo isso, nós temos a questão de percepção, a questão de filtros e ainda a projeção, porque eu vejo meus semelhantes.